Você comprou um protetor solar da equilíbrio e ele está duro no inverno? Claro, ele é feito com manteigas, manteigas endurecem no frio sem perder a eficácia. O que você vai fazer? Desenrosque a tampa, com o auxílio de uma espátula você pega uma pequena porção, dissolva entre os dedos e passe espalhe na pele. Repete essa operação até cobrir todo o rosto, tá bom? É um protetor físico e ele não vai deixar esbranquiçado, ele vai deixar vai ficar da cor da pele. Então, ele também é para peles negras. Tem o FPS 30 e o FPVA 28. Testado e aprovado dermatologicamente. Bom proveito.